Tá, o senhorim, que é o fosfato termorreativo. E de, eu falei cama de alviário? Não, e ainda não. Isso, então, esses quatro. E da gente, matéria orgânica em cima. E aí, matéria orgânica. Então, a gente vai colocando matéria orgânica não, até. Vocês tiram essa, matéria orgânica? essa cobertura de sol? Tem dois. Sim. Ou a gente tem o cepilho, que é o, a madeira triturada. É daqui ou você espera? Sim, triturada? daqui. Teve uma época que a gente até chegou a comprar da CONCAP, mas virou... É muito difícil conseguir coisa lá. E hoje a gente está com uma produção mais ou menos é, que atende a necessidade. Mas ela então não é dentro aqui do sistema que vocês pegam ah, de algum lugar. Tipo assim, do sistema? Não. Porque eu vi que não tem capim, não tem nenhum assim, aqui dentro. Só, é. uma, só seria a banana e eucalipto que vocês é. levariam para botar nesse solo? Sim, aqui sim. Banana e eucalipto. Que não ficar capim. Nessa horta não, mas ah, a gente tá. vai ver outros ah, que tem. E tudo tá? perto, né? Então, o transporte de um lado para o outro. Pro é, outro mas a, outro. a gente quer evitar, realmente. Mas a gente quer ser sustent... se sustentando, na... ser autossuficiente. É, dentro do próprio sistema. Dentro do próprio é. sistema. É. Mas a gente também planta. Então aquele monte de eucalipto lá não é uma agrofloresta. É, não tem nada embaixo. É pra... picar. lá ah, para picar. A gente vai plantar também essas zonas que é baixada. Zona muito úmida, então a gente vai plantar é, girassol mexicano, eucalipto para a biomassa. E além disso, tem a palha do ceasa. É, eles têm um resíduo lá, que é aquela, aquela palha que, envolve, que a fruta vem envolvida, e que é um resíduo para eles. E a gente usa isso. Ela é ótima, a palha é excelente. Incrível, incrível a, a condição que ela cria no solo. Vocês compram o recebem é dor? a editor. gente recebe só. Tá. É. Qual é esse Palha. Palha de asa. Só que a palha, vocês vão ver na, na, nas hortas, a gente faz o plantio de hortaliças todos consorciados: brócolis, rúcula, agrião, etc. E a palha, por causa da fibra, é difícil consorciar. Então o cepilho permite isso. A gente vai entender como é que é, a gente vai olhar a horta. Então tá, aqui a gente está numa agrofloresta, no num estágio de desenvolvimento já de um ano. E a gente vai para os lugares agora, a gente já fez uma renovação, manejo e a horta foi plantada novamente, tá bom? Quando acontece de plantar a horta, vocês precisam de esterco alguma coisa ou o adubo, vocês Sempre. repõem esterco? Sempre. É. Talvez aqui, no se a gente for renovar aqui, talvez não vai precisar, Pode de não vai precisar nem urim, só cama de aviária uhum. Para dar aquele pulso inicial né? e, Mas se a gente fosse cultivar aqui só as frutas, ou seja, se a gente fosse deixar essa área aqui ó, só para fruta agora não, não pudesse mais tipo de horta, talvez a gente não precisasse mais ter uhum. é, colocado Você acha que sempre voltar na horta é uma característica da, da floresta? Não. Sempre derrubar e voltar por horto, derrubar e fazer horto derrubar e Não. Derrubar. Claro que não. É, uma, uma mas, coisa mais comercial, assim, vamos dizer. Sim. Ah, se a, gente não, a gente tem que pensar nisso, né? Uhum. Mas aquilo que eu te falei, onde a floresta sofre distúrbio é onde o solo é mais fértil. Sim. Então também é, é, um, é um processo natural da floresta. Ela gera clareira. Então a gente copia a clareira. Sim, sim. Ninguém pretende aqui é copiar um ecossistema complexo. complexo. A gente se inspira. E, e tenta claro, é, claro. é, é, aplicar esses princípios, uhum. né? Legal? E Sim. até quando vocês esperam para fazer o sistema do zero? Tá. Uhum. Ah. É, é, é, boa vocês pergunta. Na verdade, é quando a gente precisa da terra. Sim, então. Se a gente deixasse aqui, por exemplo, tem um ano, uhum. mais meio ano, seis meses, a gente está colhendo banana. Uhum. Né? E a gente poderia fazer isso, começar a colher banana até começar a colher as frutas E vai manejando banana e eucalipto Ou seja, uma área que já está indo para pomar tem Pomar e vocês tirariam os também? Na horta? É. Pra virar. Não, pra, pra começar do zero, Ah, pra começar do zero eles Derrubariam tudo? Não, só o manejo Só, faria só um, abriria é. as clarevindas assim Isso, então aqui ó, pra gente, a gente vai usar essa terra de novo Então toda a banana vai pro chão Pode estar com cacho ou não. Então a gente não vai ganhar essa banana, porque a gente está precisando da terra. O eucalipto, ah, os, ah, essas árvores que estão crescendo, a gente faz o, a poda de baixo para cima, que é o famoso levantar a saia. Que você vai, uhum. vai é, cortando os galhos e vai entrando o sol. Então você fica um pouquinho de sombra. Né? Um, corta os galhos mais baixos. É, os mais baixos. E aí o sol ingressa e daí você pode ter um, mais um ciclo de óleo. Vamos em outras áreas, daí isso vai ficando mais claro Porque a gente tem uma área em cada estágio de desenvolvimento Tem uma ali inclusive, vamos ver aquele da, da medicinal ali